Aqui vamos trabalhar com algumas bolinhas, eu vou trabalhar com uns pedaços pequenos. Então sempre deixa farinha na, na mesa, porque se a massa ficar muito melada, né? A massa não fica muito hidratada. O ideal é você fazer um cordãozinho assim, ó, porque aí fica mais fácil de você cortar. Certo? Aqui cortando aqui, vou trabalhar com vinte gramas, tá? Cada bolinho. Tá vendo que é mais fácil você fazer um cordãozinho? Que praticamente você já corta no, no, no peso. Se você... Vier com um pedaço grande desse, aí você tem que cortar assim, cortar assim. Te toma muito mais é, tempo. Quando então, você fazer um cordãozinho desse aqui, você já tem uma noção de quanto que é. Tá vendo? Ó, você já vai... Acertando. Ou bem próximo. Ok. Isso aqui deve ter dado mais. Tá, tá vendo, você tá vai? Você tá acertando de primeira.